Hoje é dia de embate. É, a gente estava devendo há muito tempo e eu Sim. estou muito animada com esse bate Porque é Baby Yoda contra Baby Groot. Vamos ver quem vai ganhar. Já comenta aqui quem você acha que é uma fofa, gente. Quem você acha que vai ganhar esse debate? Mas então, vamos lá, né? Eu sou Mickey. Eu sou a Júlia e esse é o TV em Cores. E antes de falar o primeiro tópico aqui do embate, caso você goste do Baby Groot ou do Baby Yoda, você também pode dar like nesse vídeo aqui, porque caso você goste da gente, né? A gente tá aqui muito pleno. Mas o primeiro tópico aqui é o universo, gente, que é Star Wars ou Marvel? Bom, desculpa eu vou ter que votar Star Wars, porque eu cresci com o Star Wars. A Marvel chegou na minha adolescência. Ela não veio com o nenenzinha ganhando coisas do Darth Vader. Não tem como. É, mas no meu caso, eu vou ficar com a Marvel, assim. Porque Marvel tem um bom job bom, gente. Tem um bom maravilhosa. E vários bichinhos, assim, não humanos, que também são incríveis. Tipo o Baby Groot. Que, mas. Tipo o Baby Groot. Tipo... Eu ainda tenho Baby Yoda. Eu com a Marvel. Fico com a Marvel. Nosso segundo tópico do embate é poderes. É, eu vou ficar com o Baby Yoda. Porque o Baby Yoda arrebentava o Baby Groot. Vamos é, combinar. É, vamos combinar. Na porrada, o Baby Groot não tem nem chance. Não gente. Ele, bota, ele pega o fogo que o Yoda fizer na cara dele. Não dá. É, e na real, o Baby Yoda nem precisa de porrada, que ele só vai fazer a carinha lá dele. Vai e vai dar 24 horas. Exato, que é isso que acontece na é. vida, né? Mas o meu voto, então, fica ficar com o Baby Yoda. E o meu, obviamente, fica com o Baby Yoda. E o terceiro tópico aqui do embate Baby Groot e Baby Yoda fica com o é difícil, né? Porque assim, eu gosto muito da Gamorra Todo mundo sabe disso Mas mataram a Gamorra, então eu fico com Baby Yoda e todo o time De Mandalorian Gente, eu fico risos porque obviamente Star Wars Baby Yoda sai na frente porque a gente tem o Mandalorian E não contente o Mandalorian Ele é o Pedro Pascoal Então assim, o que mais vocês querem? É difícil não escolher ele E tem muita gente legal Gente, aquela mulher que faz a Forja, sabe? Ela é tudo pra mim É, e assim, o Mandalorian Ele claramente pilota uma nave melhor do que qualquer pessoa ali do Guardian da Galáxia. Então a gente tá melhor, tá mais seguro. Não, não, não, é só pelo amor rapido. Não sabemos. Um dead rest in peace, porque pilotava muito bem. Ok, falando <risos> dos vivos, muito mais seguro sairmos com a Dolore. Com quem você sairia? Com aqui. Talvez o Rocket. Não, o Rocket <risos> não tem paciência, <risos> gente. Não dá. Penúltimo tópico. E ele é um pouquinho difícil porque é vocabulário. E eu vou ter que escolher o Baby Groot, na verdade. Não, por assim, números, números estatísticais. Fica maior do Baby Groot, né? Então ele acaba ganhando, porque são 3 contra 0. Ele. I am Red. É, eu sou Groot. 3 contra 0. Então, por matemática, eu volto a ficar com ele. Pra mim, pelo menos, Baby Groot. Ele, com certeza, Baby Groot. E o Baby Groot, mesmo ele só falando três palavras, ele ainda tem toda uma linguagem por trás. É, tem um o então, idioma, assim, um idioma dele. Tem que aprender. Então, assim, é um, tem um respeito. Enquanto o Baby Yoda, não sei nem se ele vai falar um dia. 50, tá 50 anos. 50 anos ainda não chegou lá. Então a gente tem que dar um tempo pra ele. Não, é, assim, por Mas justo, é um... por ser justo, é justo, imparcial. Imparcial, Baby, Baby Groot. Baby Groot isso aconteceu. E o último tópico desse embate muito importante, é o tópico mais vital de todos... Que é o fator fofura, né? Que é um fator muito difícil, porque eu fiquei em dúvida. Porque eles são lindos, mas o Baby Yoda, ele levanta os bracinhos e pede colo. Cara, o Baby Yoda fica se esforçando pra fazer a força, sabe? É incrível, então assim, não dá. E o Baby Groot é muito grossinho, vamos combinar. É, o Baby Groot, ele sempre foi grosso, mas ele pequenininho era fofinho, mas ele aquela que ele virou uma criança chata, então. Uh -huh. O Baby Yoda tem 50 anos e continua sendo uma criança incrível. Não, é indebatível que no fator fofura, assim, Baby Yoda, gente, ele pegando a bolinha, da. Não, não é Ele engolindo sapos. sapo, Perfeito. É Instagram Perfection. Instagram Perfection. É tipo, isso. 120 gifs de Yoda tenho. E agora, indo pro placar final ali, pros dois placares, né? Pra mim ficou três pontos para Baby Yoda e dois para Baby Groot. O meu teve quatro pontos pro Baby Yoda e um pro Baby Groot. E um foi por causa da matemática. E um foi por causa da matemática. É, mas, gente, agora a gente precisa saber de vocês qual opinião, qual o melhor, qual o mais fofo, qual o mais incrível, Baby Yoda ou Baby Groot. Comenta aqui. E aí depois vocês vão lá no outro. Vídeo da gente do embate, <risos> pra ver os outros embates que a gente tem, que a gente tem embatido bastante. Caso você tenha alguma ideia também de debate, você pode dar sugestão aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, gente, não esqueça. A gente se vê no e próximo gente, vídeo. Tchau, tchau. tchau.